Se eu tomar um invade, né, mano? Certeza que eu vou tomar um invade e morrer igual um, um idiota, mano. Mano, o show tá tirando, mano. Ele tá tirando, velho. Que porra foi essa, rapaziada? Agora pode dentro dos caras, pode vir aqui me zaralhar. Que porra foi essa, mano? Na moral, mano, que show tá tirando, mano. Ah, eu vou pegar o caramujo dele pra mim. Nice. Nice. Não adianta flashar de Catarina, campeão. Não adianta, velho. O boneco é paia, mano. É podre. Olha. Ô, campeão roubado. Mano, vai dar ruim isso aí pra vocês, mano. A play já deu bom. Só sai, velho. Mano, não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz, velho. Eu rushei bota de cartas, mano. Não sei por que eu fiz isso, velho. Não sei porque eu fiz isso, mano. Por que, que eu rushei essa bota? Eu quero ter tempo na frente, tá ligado? Só isso. É só isso. É literalmente. Eu quero andar mais rápido, tá ligado? É literalmente isso. Eu quero ter movimentação de mapa na frente. É isso. Pelo menos eu tive o um intuito, né? Tô zaralhando a botchane pelo menos, mano. Esses caras não vão ter paz, não, mano. Que isso, mano? O Varus tiltou, velho. Mas matou eu, né? Pelo menos. formas pequenininho. Vai tomar uma bolinha de caneca aí, papai. Vai tomar outra. Quase que toma outra. Tem que desviar do shield. Do, do quezinho dele. Ou flasha Boa, meu príncipe. Quênis, uh. você acha mais forte Lília ou Cartos? Uh, os dois é forte, mano. Só que eles são fortes de uma forma diferente e aí, galera. Qual que é mais forte? Lily ou Cartus Não consigo te falar um... Oh, mano, eu acho os dois fortes aí. Lília... O que eu tô sentindo também? Eu, eu queria falar Lilia, só que o Cartus também é roubado, e agora? Cartus solo kill, Lilia compete. ao o Dedec nerdola aí, galera. Dedec dos dados, né? Dedec preciso. Marquei, tô com uma sequência de cinco derrotas seguidas. O que fazer depois disso? Só cinco Thiago? Você só tá com as derrotas de 5 só? Você deve estar tá entrando na má fase, né? A minha má fase, eu perdi 25 seguidas. Eu continuei jogando, mas se você quiser dar um tempo aí pra respirar, é bom. Mas eu continuei jogando. Mesmo depois de 25 derrotas seguidas. Isso foi lá na Season 8, né? E estamos jogando até hoje. 5 uhum. é sempre É 5 é todo dia. Eu perco 5 todo dia. Todo dia eu perco 5 seguidas. Não, não é pra tanto também, né? Mas é tipo isso. Eu sei que esse ganho vai dar ruim, mas lá vou eu, mano. Oh, mano, olha o minuto da Ward. Que unlucky, mano. Vocês viram um minuto da Ward? Provavelmente eu vou perder o Arauto pra fazer isso aqui. Não é o Orph, mas fazer o quê, né, mano? Eu tinha que inclinar de cima pra baixo. Deixa eu pingar onde que tá o cara. Com certeza ele tá no Arauto. Morri. Leva o Shen pra eles, mano Ah, o Shen também tá low life Ah, tá ok, essa jogada foi ruim não Eu tô pegando as skill, então eu tô ficando forte Bora, Shenzão, você não vai nem tentar parar o B do cara, véi Vai, fio É isso, velho. mata esse Noc, aí, mó bobão, véi É isso, agora o nox se fodeu, velho. Qual a chance que dá ruim, galera? A gente tem um, um Shen, mano, é só ele usar o QW Fica no W do Shen, mano Não, mano, não toma isso não, papito A minha foi muito boa, só que, a, só que eu não consegui smitear A porra da Morgana deu flash smite, mano E ele tá com essa skin cavernosa, mano Que eu confundi ela com o Nocturne, eu acho, mano Ela tá com uma skin ali, parecendo uma, uma fada Sei lá, uma bruxa um, Sei lá que skin que é essa aí, deixa eu ver o nome dela ela é uma bruxa mesmo, a Morgana Congregação de bruxa, sangue de Jesus Sem poder, acho que eu vou top reto, mano Esse cara vai querer usar alto eu sei disso Eu também usaria no lugar dele Vai, filhão, vai, filhão, vai, filhão, Tauta, talta, filhão Antes que ele usa, Tauta antes que ele usa, filhão Vou voltar, Nockzão Eu vou voltar, mano Eu vou voltar, Nock Nossa, cara Teve que voltar a bot, mano Então o Nock vai querer usar a Aralto aqui, velho Só que o que, que eu perco fazendo isso aqui? Minha jungle é inteira do bot E provável Morri. Ai, velho, a vida que ele ficou, galera Porque eu errei uma bolinha por conta do quebra-passos dele Qual é que dá um flash que eu escuego o bombou? Aqui, paizão, só que nós está tryhard Em busca de recuperar o meu PDL, né Mas aí, o flashzinho aí, vem no seu momento aí, meu princeso Que esse seu trinta, né Ai, meu Deus Ai, eu fui apertar que? Ai o Flash fez falta, hein Mano, eu fui apertar as olhas e eu apertei R, quem viu Nossa, eu acho que eu perdi o joguinho um flash, mano Nossa, eu tô me sentindo um bob aqui agora Caralho, velho, o cara tá sapecando, mano Ai, nice flash, fio Matei na... na... na... na... esse pau, não Aonde que é a saúde do cara, mano? Eu não consigo ver nada, Nokia é muito forte, velho, por conta disso, papo reto Abraça, galera, só se abraça, só se abraça, só se abraça Só se abraça, família 30 Ai, quase Ai, será que eu apertava R? Não, ele ia ter o Qzinho, né Não Vou usar as não, só aceita Eu fui usar a smite, mano, o quê? A Morgana pegou no bind Você tá fazendo o né, mano, e acha que eu não sei Só pelo posicionamento do cara eu sei que eles estão lá Eu não tenho um flash pra entrar lá, que tragédia Tu mata esse cara? Que porra é essa? Mano, alguém entra no pitch, pelo amor de Deus Ih, vamos barão nós Agora, vamos nós, vamos nós, barão A MF teve que flashar, mano, e morreu mesmo Flashando, véio. que porra é essa, galera Um, Só acertar as duas bolinhas eu tinha que matar dele. Tá, peguei o Baron, né? Arriscado, arriscadíssimo esse Baron. Mas pegando. Você fala tipo assim: De quem me apresentou, LOL? Ai, mano, esse boss aqui, galera. Se for quem me apresentou, LOL, os seis zonas. Foi uns amigos meus que jogavam tibia comigo, mano. Pera que fodeu, tropa. Pera aí. Vai, vai, vai, me mata logo, eu preciso de mana, mano, eu preciso morrer, vai, vai, eu quero, eu quero, eu quero... Pelo amor de Deus, eu não... Uh! Uh! Essa música é boa, hein. Nossa, Chei, por que você não sai, fio? Nossa, o Shein tá tentando desviar das coisas, mas ele faz é tomar, mano. Morri, morri, morri, não tem como sair, isso aqui é impossível. É, yeah, baby. É, quando tudo está perdido, né, mano? Quando tudo está perdido, você pensa que está sozinho, mas ele está lá. Ele nunca nos abandonou, beleza? Vale a pena tentar ajudar esses caras aqui, mano? Eu já tô morto, mano. Eu vou morrer batendo no Nex e dando dano depois de morto, ó. Um, dois, três. E agora! Ah! Bate aqui, galera. Ó, oh, tá onde é esse cara? Caralho, Shenzão andando pra frente, mano. O cara tá nem aí pra nada. Apertar um R aqui só pra ajudar meu time, mano. Eu sou o único batendo na torre, mano. porra é essa? Parece que morreu todo mundo, né, mano? Deixa eu sair daqui. Não, Catarina. Apertei R, mano, foda-se. Nem viu o que aconteceu, mas apertei R. Foi um bom R, foi. GG. Ah, galera, ganhamos! Vem não, caixão. Volta aqui, Vagabundo! Vem cá, Takejão! Ai, ai, brincadeira! Ai, ai! Ai! Ai! Tacas! Apabata é aí, caixão.